Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Minha gente linda, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo certo com vocês? Hoje eu estou no condomínio Malibu, praia de shangri lá não é na Califórnia ainda. <risos> Mas eu estou na praia de Xangri-Lá, 120 quilômetros da capital Porto Alegre Quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, arquitetura contemporânea Muito revestimento em pedra, LED, concreto aparente, piscina, beira do lago, vista sensacional São 320 metros de área privativa construída, 450 metros de terreno, 5 suítes Uma master com espera para close, com banheira de hidro nós temos um home office aqui também, tudo isso em 320 metros de cada, lava, lavabo, lavar auxiliar para piscina. Eu comecei aqui na frente da casa para te mostrar, olha que fachada imponente, meu caro Olha o que, que é isso, meu Deus do céu. É uma casa de 320 metros quadrados. Olha a arquitetura, olha o acabamento, gente. Ali é revestimento de pedra-ferro, aqui um paisagismo já, aqui uma suíte na frente que acessa o jardim aqui na frente da casa, a casa é de esquina, posição solar norte, a melhor posição que tem, pega só praticamente o dia inteirinho. Aqui, gente, olha só, já foi feito o caminho do vencedor. <risos> em concreto, com iluminação em LED, a casa tem automação, sistema de irrigação também automatizado. Então, eu quero convidar você a vir conhecer a sua casa. né? Aqui tem uma rampa com abrigo para dois carros, olha só gente ó LED para tudo que é lado aqui gente ó. olha que lindo isso aqui deixa eu te mostrar isso aqui isso aqui eu tenho que passar a mão tem que te mostrar tem que passar a ser energia isso aqui meu cara é pedra-ferro lapidada colocada filete por filete você sabia agora eu vou deixar um detalhe técnico o colocador dessa pedra aqui, em média, cobra 200 reais o metro quadrado. E ele não pode trabalhar muito no dia. Ele faz no máximo um metro de altura, deixa para outro dia, mais um metro para não pesar. Então, gente, a qualidade, a mão de obra dessa casa aqui é sensacional. Aqui a gente tem a, a abertura, então, na porta de madeira. tá uma porta pivotante, mas vamos entrar aqui por essa aqui. Olha só, pé direito alto aqui, gente. Ó, Linda a casa sensacional e olha só gente ó deixa eu te mostrar deixa eu te falar na verdade aquela frase que você ama seja bem-vindo à sua casa na praia de shangri lá meu caro mais uma vez para quem é novo aqui no canal praia de xangri lá fica a 120 km da capital Porto Alegre é capital dos condomínios fechados do Brasil são mais de 100 condomínios em menos de 10 km de praia gente Pé direito alto, lindo, maravilhoso. Eu já vou direto para a melhor parte. Vem cá comigo. Olha isso aqui, meu cara. Olha só. Uma piscina, um lounge para você fazer uma fogueira aqui. Um lugarzinho para você sentar aqui. Vamos fazer aqui, ó, baseado em fatos reais. Vamos lá. <risos> Ó. Olha que maravilhoso aqui, gente. Ó. Olha que top. Olha que sensação de paz. Tocando violão aqui, tomando um vinho, sabe? No verão ou no inverno, fazendo aquele foguinho maravilhoso. Ó, Olha que fachada linda isso aqui, gente. É uma sensação incrível. Diz uma coisa, tem coisa melhor que a sensação de propriedade? <risos> Me sinto proprietário já aqui, gente. Ó, Aqueles detalhezinhos ali são LEDs, tá, gente? São arandelas luminárias. Ali é um ralo linear. Aqui um, um, um vidro duplo na piscina, você pode ver o seu crush nadando ali enquanto você toca uma serenata para ela. Olha só que maravilhoso. E além de tudo isso, meu caro, você tem também a possibilidade, deixa eu te mostrar, de um deck molhado aqui, gente, ó. Se não der certo a serenata, então você dança para o seu crush aqui. <risos> Olha, palco aqui não falta aqui, gente. <risos> um deck avançado, molhado aqui, gente, ó na beira do lago, gente, olha que lago lindo, maravilhoso, que faz uma curva ali, e lá na frente já é o clube, esse é o condomínio Malibu, é a Califórnia Gaúcha, <risos> olha só gente, que fachada maravilhosa, que casa linda, arquitetura contemporânea demais, meu caro, tem um vídeo dela aqui de noite, isso aqui tudo iluminado, imagina essa casa decorada, vai ser um sucesso, meu caro, a piscina com iluminação, tem as luminárias aqui na volta, as andelas ali do lounge para você fazer um fogo ali. Os LEDs lá de cima, as luminárias lá em cima que eu me esqueci de ligar, olha só. Estou gravando o vídeo para você ter uma ideia, são 11h45 da manhã. Então o sol está pegando lá na frente da casa, mas logo logo ele vai pegar aqui nos fundos também. Dando uma sensação maravilhosa, que casa Linda, hein, gente? Que casa sensacional. Agora eu te mostrei a melhor parte. Eu quero te mostrar, ainda vontade de sair, né? Quero te mostrar lá dentro. Ó, a piscina, tá gente, ela é borda infinita, cai para cá, a água faz a volta aqui. Um deck molhado lá, ela vem aumentando aqui a profundidade, tem hidromassagem, tem luz. Essas pedras são terapêuticas, liberam pigmentos que deixa sua pele sensível, que nem de neném. Olha só, vê se não, vê se não é, se não deixa Vê se não deu vontade de vir aqui tomar um banho. <risos> ai, ai, olha só. Eu mandei até ligar os ventiladores pra vocês. Olha lá. Aqui, ó. Se você não viu. Ali é o parque eólico de lá gente. É, Shangri-La também tem parque eólico, meu caro. Se não sabia. Então vamos lá. Vamos conhecer mais da casa. Aqui também revestimento de pedra-ferro, tá, gente? ó. De fora a fora. Aqui nós temos... Uh, um depósito e um banheiro, tá gente? Aqui, um banheiro, tá cadeado? Um banheiro auxiliar e uma dispensa. Ali sai na área de serviço, eu vou te mostrar. Aqui é a casa do gás e ali tem umas dormentes que acessa lá o pátio, lá na frente. Casa maravilhosa. O preço é só você entrar, clicar no link que você vai ver todos os detalhes da casa. Olha só, tem um vazado aqui, gente, ó. Parece que tem um vidro, mas não tem. Casa top, né? Ó, deixa eu te mostrar aqui do lado como ela é de esquina, LED de fora a fora aqui, maravilhosa, né? Olha só, sensacional! E olha só, gente, ela não é uma casa muito grande, não ela tem 320 metros, mas é o essencial que você precisa para viver bem, morar bem com luxo e com padrão sofisticado. Aqui então, cozinha. Espaço gourmet, churrasqueira revestida aqui com São Gabriel preto escovado Olha só, aqui tá o controlezinho, gente, ó Vamos ligar Opa, quase cheguei com <risos> Quase peguei com peça, o jogador de futebol, você não sabe Ó, controle da piscina, liga as luzes, liga tudo ali Quando você vir aqui de tarde, de noite, nós vamos ligar Aqui a gente tem uma espera, então, para uma ilha, tá, gente? Tanto hidráulica, gás e elétrica Então tem pia lá, tem pia aqui, gás lá e gás aqui são Gabriel Preto revestido aqui, espaço então para colocar a sua chapa aqui. Ali o televisor, lareira também com São Gabriel Preto. A lenha, tá gente? Churrasqueira também é a lenha. Deixa eu te mostrar aqui atrás, gente. Aqui atrás a gente tem então a área de serviço, tá? Acesso então o pátio lá no fundo que eu falei, mostrei antes, quer dizer. E olha só o pé direito dela, gente, ó. Linda casa, maravilhosa casa. Casa... Capa de revista, vamos dizer assim Ó, agora deixa eu te mostrar Aqui a gente tem um lavabo Já com um granito aqui, tá gente? Com uma cuba esculpida já Aqui a gente tem a primeira suíte Suíte do vovô, da vovó, né? Quartzo branco Ali já tem um box de vidro, chuveiro a gás E essa suíte, ela tem acesso à rua, tá? Tem aquele detalhe em cima da porta Que chama-se cortineiro Pé direito, gente, aqui tem mais de 3 metros Só para ter uma ideia, tá? como foi cuidadosamente pensada essa casa abertura de PVC preta tá acesso ao jardim de inverno que ali uma oliveira a cama vai aqui guarda-roupa aqui casa sensacional agora vamos subir né vamos acessar as demais suítes lá em cima conta para mim agora quero ver se você vai saber aonde que você olha normalmente os vídeos no celular, na televisão. E que horas? E de preferência que dias. <risos> ó, aqui é o seu home office, ou sala de cinema. Espera para ar-condicionado, espera para cabo de via de rede aqui, de internet. Aqui tem um parapeito de vidro, ó. Pé direito da casa. Duplo, né? Uh, deixa eu te mostrar aqui A primeira suíte aqui de cima Olha só Aqui a gente já acessa O banheiro quarto branco. Essa suíte como a do lado Elas têm acesso a um terraço Como é que chama na sua cidade? Terraço, sacada Olha só Tem acesso a esse terracinho maravilhoso Essas plantinhas aqui parecem funcho, Mas não é Ó, então você tem, é de frente para uma área verde, tem uma rua que passa aqui e ali já é outro condomínio, tá? Que é o Amaná Atlântida. Logo, em breve, você vai conhecer o vídeo que eu estou preparando do Amaná, que foi um dos três resorts premiados do Brasil, feito aqui na Praia de Xangri lá. Olha só, toda essa área verde aqui, gente, ó. Seus filhos brincando ali, né? jogando bola, brincando no playground... E você aqui tomando chimarrão, cuidando eles Sai aqui do seu quarto Só sai do home office dá um assobio aqui Ó, tá pronto o churrasco <risos> Você faz muito churrasco? Comenta pra mim hein? Quando você vier aqui na praia de Xangri lá Comprar sua casa Eu faço questão de assar um churrasco pra você, tá bom? Olha só, aqui então O segundo banheiro Da segunda suíte Parecido até Aqui também, gente, ó o pé direito é alto, tá gente? Ó, tem mais de 3 metros com certeza. Essa sacadinha acessa a mesma da suíte do lado. É aqui a gente tem então duas suítes virado pro lado. Nós temos esta daqui, que é um pouco menor, que é uma vista linda pro lado. Eu vou te mostrar, Eu vou te mostrar a vista e a sacada. Olha o tamanho desse quarto aqui, gente. Bom, né? Não é um quarto grande grande do gigantesco não é um quarto tamanho padrão mas bem cuidadosamente acabado bem projetado e agora nós vamos acessar a suíte principal então seja muito bem-vindo à sua suíte master meu cara olha só dormitório top gente esse aqui tem praticamente tem um dois três quatro cinco metros e meio por treze e meio tem 15 metros quadrados só a parte aqui fora o banheiro e a sacada lá que eu vou te mostrar Se você notou, ele tem aquela janela estilo chão-teto né? Desde o chão até o teto é vidro, a sensação de parecer que não tem nada Ali vai o ar-condicionado Abertura são de PVC interna branca e externa PVC preto Duas cubas aqui, cuba do casal, porcelanataria em toda aqui a master Um nicho aqui, aqui o chuveiro já está aqui gente, ó e aqui uma banheira de hidromassagem. E essa banheira aqui, gente, você pode estar tá tomando banho e olhando para o lago aqui também. Agora deixa eu finalizar esse vídeo te mostrando a vista que a gente tem aqui para o lago. Dá uma olhada só, gente. Olha, essa abertura é grande, hein? Olha só, esse aqui é o condomínio Malibu, tá, gente? Praticamente 95% dos lotes são beira-lago, tá? O lago ele todo se interliga. É sensacional esse condomínio aqui, gente. É bem parecido com o Malibu mesmo, na Califórnia. Ó, tem vista para sua piscina. Olha o tamanho do pátio, né? Seu deck avança lá dentro da água. Olha que vista sensacional. Gente, esse foi mais um vídeo. Muito obrigado por ter visto até aqui. Quero agradecer de coração. Se você tem interesse em comprar imóveis aqui na nossa região, tanto na praia, na serra ou na capital aqui do Rio Grande do Sul, contate a gente. Se você tem imóvel que gostaria de aparecer no canal, será um enorme prazer estar filmando seu imóvel. Tem o nosso e-mail de contato aqui, tem o nosso telefone. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana, te dê sabedoria, que você prospere e que você entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço, seu amigo corretor. Até mais, gente. Tchau.